O Bitcoin está fazendo um padrão baixista aqui de reversão. Eu vou comentar para vocês exatamente o que eu tô vendo aqui nos gráficos, pessoal. Esse padrão aqui de diamante, tá? que a probabilidade desse padrão é de romper para baixo. Eu vou mostrar para vocês exatamente como operar esse padrão, o que, que a gente pode esperar aqui agora para o Bitcoin no curto prazo. Então, não se esqueça aqui de deixar o like para apoiar o canal. Leva um segundo, pessoal. Comente aqui abaixo também do conteúdo para me ajudar aqui a trazer mais engajamento para o vídeo. Tá? Participem também do grupo do Telegram e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin. Que a gente tem aqui uma formação baixista. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Então, primeiro, eu comentar para vocês aqui, ó. Olhando esses níveis Fibonacci, eu comecei a acompanhar esses níveis aqui agora, pessoal, porque tá para mim fazendo mais sentido aqui com esses regiões que o Bitcoin está buscando, ó. Então, aqui, a desse topo até esse fundo, nessa né? retração aqui, ó. Até puxar de novo aqui para vocês, vale muito a pena fazer isso aqui. Ó. Quem não tem experiência aqui, pega aqui o Fibonacci, tá? No Trading View. O Trading View aí é uma ferramenta que eu que eu uh, também tenho... Uh, ela é, de, é gratuita, você pode usar, tá? E se você usar aqui com um o link aqui na, na minha página de bônus, tem um link aqui abaixo que eu mostro todas as ferramentas que eu uso, você ganha uh, desconto para ter a, a, a, a ferramenta Pro, beleza? Então, pessoal, olha só, desse topo aqui ó, que a gente fez, né, até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar aqui, ó testar a região região aqui de 50% de retração Fibonacci, tá? Então, aqui nessa região que a gente teve resistência, né? Eu fechei minha operação aqui no CPR mensal, aqui no R1, ó, pessoal, a região dos 46.164 dólares, eu fechei a operação de long aqui, porque é mais garantido, né? A resistência aqui é bem provável a gente ter aqui uma resistência forte do Bitcoin, comentei para vocês, e é bem o que a gente está vendo aqui agora, né? A gente tem resistência nessa região de 50% de retração Fibonacci, né? E também do CPR aqui mensal tá outra coisa pessoal que é importante lembrar ó, que essa região aqui para cima ó, essa região aqui para cima toda essa região aqui ó a partir aqui ó dos a partir aqui dos 46.000 46.700 mais ou menos a gente tá aqui agora ó, tem muita resistência até aqui ó até a região de 51 mil dólares né 51.200 mais ou menos que é essa região aqui de 618 né que o Bitcoin tem que romper pessoal se ele quiser fazer aqui uma nova, uma nova máxima histórica, a gente tem que conseguir ficar, fechar o candle diário aqui acima dessa região de 68 aqui a região de 51 mil dólares, fechar aqui pelo menos dois dias acima dessa região, tá? confirmar uh, esse rompimento aqui, para a gente conseguir buscar, ter a oportunidade de buscar aqui uma nova máxima histórica, tá bom? Mas eu acredito que isso aqui não vai acontecer agora de forma tão simples, tá pessoal? A gente tem bastante resistência aqui, aqui agora, tá e também a gente tem o indicador de sentimento, vou comentar para vocês daqui a pouquinho, a gente está começando a ver aqui né, o, o, os, a quantidade de longs aumentando aqui agora um pouco também, tá? vamos ver, isso aqui está atualizando a cada, a cada momento, mas para mim aqui, olhando a análise técnica, mostra que a gente tem um espaço aqui para o Bitcoin, dar uma corrigida e pegar um impulso tá? para a gente poder romper essas regiões aqui até a região dos 51 dólares dólares. Tá? E aqui sim, pessoal, nos 51 dólares é, vai, ser um, vai ser uma briga mesmo que a gente ficar acima dessa região, tá? vai ser muito importante, porque senão, eu já comentei para vocês várias vezes, né esse, formato, esse padrão aqui de... Esse Dead Cat Bounce, né? Então, se a gente não conseguir romper essa região de 68 aqui, ó, pessoal, a gente pode fazer aqui um fundo mais abaixo, tá? Então, quem tá acreditando aí que Bitcoin pode buscar ainda aí os 20 mil dólares, né? Que eu sei que tem várias pessoas no grupo do Telegram falando sobre isso, que até o pessoal ficou meio sumido aqui agora, né? Então, essa região aqui, se a gente não conseguir ficar acima, pessoal, começar a corrigir muito forte aqui agora, tá? Pode ser perigoso e significar pra gente que a gente pode ver o Bitcoin, né? Buscando... Né, regiões mais abaixo. Eu não estou acreditando nisso, tá? Mas a gente tem que ficar atento aí com SP500 e com o índice do dólar que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo, beleza? Então vamos olhar aqui agora, pessoal, no uh, curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, tá? que eu estou acompanhando aqui agora esse padrão de diamante, que é um padrão de reversão aqui, tá? Um padrão baixista. Uh, quando a gente forma esse padrão de diamante aqui no topo, como a gente está vendo aqui agora, ó, uh, mostra para a gente que a gente pode ter uma reversão aqui, tá? E a, a, e a e a probabilidade de a gente romper esse padrão para baixo, ela é muito maior, tá bom? Então, como a gente pode acompanhar agora esse padrão, pessoal? Como a gente vai operar esse padrão aqui, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, quem tem experiência com com Mercado Futuros tá? E, e quiser ganhar aqui cupom né, com bônus de margem para operar alguma corretora, eu estou aconselhando aqui a PrimeXBT que está apoiando o meu canal. Eles estão dando 50% de bônus de depósito. Tá? Então, você depositar aqui, por exemplo, 1.000 dólares, você ganha 500 dólares de margem adicional gratuita nessa conta para você operar, tá bom? Então, vale muito a pena, você pode esperar aqui mais 50 ativos né, isso aqui tem SP500, tem Forex, quem gosta de operar Forex também, tudo usando sua margem em cripto, né, em Bitcoin, beleza? Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado. Então, pessoal, vamos ver aqui como a gente pode operar esse padrão aqui que está querendo aqui agora romper para baixo, comentando para vocês aqui, tá agora querendo romper aqui, ó. Confir, quase confirmando que nesse momento que estou gravando o vídeo, está querendo fazer esse rompimento, ó. Então, pessoal, olha só, eu estou quase parando esse vídeo aqui para começar a operar aqui, tá? Vamos fazer essa análise aqui antes, eu quero abrir, minha, abrir as corretoras aqui e começar a operar. Então, olha só, a gente tem aqui esse, esse padrão, tá, pessoal? Que a, a chance dele romper para baixo é maior, tá? Mas não é garantido, não é 100%, tá? Então, como a gente mede o alvo desse padrão aqui, tá? Seria isso aqui, ó, né? desse topo aqui até esse fundo aqui, mais ou menos, ó. Então, a gente teria esse, essa essa medida aqui, então, de rompendo, por exemplo, aqui, pessoal, a gente pode, poderia buscar aqui a região dos 44 mil dólares, tá? Vai depender onde o Bitcoin romper, né? Eu rompendo aqui, eu giro o gráfico de uma hora, tá? Ficando abaixo aqui dessa, dessa LT, LTA aqui, ó, a gente pode buscar, dependendo do rompimento, a região dos 44 mil dólares, tá bom? Outra coisa que eu ficaria atento aqui também, pessoal, ó, começar a desenhar aqui também um canalzinho aqui de baixa, tá? Acho que é, faz sentido de começar a olhar assim também, tá? Então, esse canal aqui, ó desse, essa região aqui, beleza? Até fazendo esse canalzinho aqui mais ou menos, a gente começar a olhar isso aqui, tá? Não é nada confirmado, mas é bom a gente ficar de olho aqui porque esse aqui é o caminho mais provável se a gente começar a romper esse, esse padrão aqui para baixo, tá? A gente fazer a formação de um canal aqui de baixa e se a gente olhar, inclusive, aqui agora, né? Desse topo aqui ó, até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin poderia que rompendo essa região aqui, pessoal, depende de romper, ele buscar aqui o fundo desse canal, né? na Região aqui dos 44 mil dólares, mais ou menos, tá bom. Então fiquem atentos aqui agora, pessoal. Tá? Até nessa, nessa formação aqui nesse canalzinho que o Bitcoin pode formar, beleza. Então, a gente poderia começar a se formar esse canal aqui agora, cair um pouco né, para depois romper aqui de novo. Fazer uma, fazer uma LTB, uma uma LTB aqui grande, tá? Tanto aqui embaixo como aqui em cima, para gente romper esse canal que depois, né? Que eu acho que seria interessante o Bitcoin pegar aqui agora um, um né? Um, ter um espaço aqui caindo né, para poder, poder pegar um impulso para romper as próximas regiões que vão ter bastante resistência também, beleza? Então, pessoal, é, vamos olhar aqui também o VPVR, o, o, aqui o VPBR, ó, que a gente pode ver o seguinte, ó, no curto prazo, se a gente perder aqui essa região, que é essa região que tem bastante resistência, né, aqui, rompendo para baixo aqui e perdendo esse fundo nessa região dos 45.300, eu ficaria de olho aqui para a região aqui mais ou menos dos 44 mil dólares tá que seria aqui 43.800 44 mil dólares aqui ó tá essa região que a gente poderia ter suportes para o Bitcoin a partir daqui, ó 44.400 mais ou menos até que região dos 43.800 podem ser as melhores uh, regiões aqui para acumular uh, Bitcoin tá para quem está acreditando aqui numa, na na alta né a gente ter aqui é uma, uma melhor melhor região para poder acumular Bitcoin para poder entrar aqui em operação de long tá então pessoal basicamente aqui no curto prazo que tem para vocês Bitcoin é isso tá então eu tava esperando aqui essa resistência do, do CPR mensal comentei para vocês pessoal essa aqui é a região que a gente vai ter resistência eu fechei a minha operação aqui né de, de long nessa região tá então eu ah, é como eu gosto de fazer é buscar regiões aqui sempre quando eu tô operação pessoal eu já tento olhar onde sair tá se você entrar na operação de long ou short sem ah, saber onde sair você não está entrando errado nem entra na operação tá qualquer investimento que você fizer você tem que entrar sabendo onde você vai sair beleza então aqui para o bitcoin se ele romper para baixo eu vou estar tá olhando aqui ó regiões 43.300 obviamente sempre fazendo aqui a parcial né onde você colocar aqui o stop eu acho um stop interessante pode ser a região aqui acima dos 46.280 aqui mais ou menos ó, dando um por cento mais ou menos né a gente pode acima do, do acima aqui do cpr né, do R1, tá? A gente pode botar um stop aqui em cima e tentar uma operação de short aqui pelo menos até a região aqui dos 44.300, beleza? Obviamente fazendo parcial para cobrir né, o, o stop, né? Para você não, não ser pego de surpresa, porque a gente pode também ter armadilha aqui para o Bitcoin. E como, como operar isso aqui então, pessoal? Só mostrar para vocês também, ó. Se a gente fizer esse rompimento aqui agora, por exemplo, ó, a melhor forma de você operar aqui seria esperar um reteste dessa região aqui, ó. Nessa região, por exemplo, a gente pode olhar aqui essa região aqui, por exemplo, dos 45.500, mais ou menos, aqui, um reteste, ó, e a gente vê que o Bitcoin perdendo força, ó, a gente pode, daí, daí sim, aqui no pivô de baixa, mais ou menos, a gente pode entrar numa operação de short, tá? Entrando aqui numa confirmação, né, é sempre melhor, pessoal, tá? Vocês vão estar tá aqui, tá aqui, com certeza, entrando de forma mais conservadora, e é assim que eu gosto de entrar aqui nos meus trades, tá? Então, entrando numa confirmação, né, num reteste confirmação, e sempre buscando fazer a parcial né, para vocês cobrirem o stop loss de vocês, vai ser bem difícil vocês perderem dinheiro nesse mercado, beleza? Então pessoal, basicamente o que eu tenho no Bitcoin aqui agora no curto prazo para vocês é isso, tá? vamos dar uma olhada aqui então no, uh, no Ethereum aqui em relação ao dólar, o Ethereum em relação ao Bitcoin, antes só comentar aqui também, eu quero comentar também sobre esse SP500 aqui uh, e o índice do dólar pessoal, SP500 está indo ok aqui, né? a gente tem um ela tá está indo bem aqui por enquanto, mas está uma deriva um pouco estranha aqui agora, tá? não estou gostando muito do que eu estou vendo aqui agora na, na, na SP500. está subindo devagar, enfim. E quando o índice do dólar aqui, ó, a gente está tendo um pump, mais pump do índice do dólar, isso aqui mostra para gente que a gente pode ter né, mais sangue para vir para o Bitcoin. Então, quando o dólar, ganha, o dólar ganha força, a gente pode ver o Bitcoin perdendo aí, caindo. Tá? E tem uma correlação inversa aqui com o Bitcoin. Então, para mim, isso aqui está mostrando também, com essa, com essa subida toda aqui do índice do dólar, que eu não estou entendendo por que isso aqui está acontecendo, tá? não sou economista, mas eu olho o gráfico aqui, isso, isso mostra para mim que né, a probabilidade do Bitcoin né, acabar é, perdendo força aqui, tendo, buscando regiões mais abaixo, para mim, é o mais provável, tá bom? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, e a sp também não está me agradando muito, tá, pessoal, então eu ficaria aqui agora um viés um pouco mais baixista nessa região que a gente está com Bitcoin. Está começando a romper para baixo aqui agora, tá? Estou quase entrando aqui na corretora, pessoal. Quase parando o vídeo aqui na corretora para buscar entrar nessa operação. Mas espere aqui o um reteste, tá? Essa é a minha recomendação. Espere o um reteste porque a gente pode aqui pegar a armadilha nessa, nessa região também, beleza? Pessoal, vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum, então, o Ethereum em relação ao dólar e o Ethereum em relação ao, ao Bitcoin aqui, né? Então, só vou comentar para vocês, o Ethereum em relação ao dólar uh, não está aqui também, a gente não fez o pivô, de, o pivô de alta, né? Eu ficaria agora aqui mais de olho, pessoal, tá? Ainda estou olhando aqui agora essas regiões Fibonacci desse último fundo, ó, desse último fundo aqui, até esse topo, né? Eu comecei a olhar aqui de novo, ó, ou aqui nessa região de 382, aqui nessa região de 2.900, né? Ou aqui abaixo, né, os 2.800... Ou aqui, melhor ainda, pessoal, região de 618, aqui seria uma região muito boa para acumular Ethereum, seria essa região aqui dos 2.730 dólares, tá? aqui assim eu ficaria de olho, e também tem uma LTB, uma LTA aqui de longo prazo, aqui vermelhinha, que vem lá de trás, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né então essa LTA aqui também, ó então estou tipo, acompanhando também, tá? então de poder retestar aqui essa LTA também na região dos 2.700 dólares, se o Bitcoin perder força cair forte aqui para a região dos 44 mil dólares, mais ou menos, bem provável a gente ver o Ethereum também aqui perdendo força, tá, pessoal? Então, isso aqui é provável de acontecer, tá bom? A gente está bem esticado com o Ethereum, mais esticado com o Bitcoin, então o Ethereum está mais arriscado aí, tá? Em termos de análise técnica aqui, na minha opinião, beleza? Então, a dominância aqui do Bitcoin agora aqui, pessoal, a gente está tentando testar aqui de novo essa, essa LTA aqui dessa cunha, né? Como, como eu já comentado para vocês, tá bom? Aqui uma região importante de... De resistência também para a dominância, né? Vamos ver se o Bitcoin consegue retomar aqui agora. Tá bom, tô acompanhando aqui agora para poder avaliar em relação, relação ao Ethereum. Tá? Se a dominância começar a subir muito forte, pessoal, o Ethereum provavelmente vai estar tá perdendo aqui, tá? Essa, entrando mais dinheiro nos altcoins. Mas eu tô aqui mais de olho em estar tá posicionado um pouco mais em Bitcoin, pessoal, porque na minha opinião é, é o ativo aqui menos arriscado nesse momento, tá? Tá mais posicionado em Bitcoin. Quando a gente vê o pump do Bitcoin aqui, inclusive rompendo fazendo rompimento aqui dessa se tiver rompimento dessa região de 64 mil e 64 mil dólares aqui ó a gente provavelmente vai ver pump muito forte do Bitcoin vocês não querem estar de fora tá então minha recomendação nesse momento aqui também tá é ter mais aí ó mais uh, mais posicionado em Bitcoin tá então pessoal vou parar aqui o vídeo aqui agora porque eu tô avaliando aqui de começar né a entrar na operação Desejo para vocês aqui boa sorte aqui o Bitcoin tá rompendo para baixo conforme eu tô falando aqui para vocês. Então, deixo para vocês aqui. Boa sorte. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Assiste esse vídeo aqui do Atani, como você usar o terminal Atani e também aqui como operar na PrimeXBT. E a gente se vê em breve. Um abraço.